É claro, todo lugar. o documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. A Constituição foi promulgada exatamente quando faltavam 10 minutos para as quatro da tarde. A festa foi no plenário. E teve até hoje à tarde sete constituições. A oitava já está em vigor. Uma constituição que foi resultado da mais ampla negociação já feita na história das constituições brasileiras. Essa negociação absorveu pressões e tensões políticas, econômicas e sociais. Aqui está ela, a nova Constituição do Brasil. Nem tudo o que está aqui dentro entra em vigor imediatamente. Muita coisa ainda falta ser regulamentada. Mas nada do que falta ser regulamentado, poderá afastar-se um milímetro ou uma vírgula do que está escrito aqui dentro. Esta, a partir de hoje, é a lei de todas as leis do Brasil. Em 1988, o primeiro passo para uma sociedade democrática Que traz consigo o objetivo de reger as leis, direitos, justiça, bem-estar e desenvolvimento do nosso país A Constituição Para o nosso país foi um momento marcante, muito significativo Porque na verdade nós havíamos saído de uma, de uma ditadura ferrenha, muito forte, né? E foi o momento onde o país talvez tenha dado um salto assim, de qualidade muito grande na perspectiva de construção de leis que fossem avançadas, significativamente democráticas. Né? Apesar de já ter começado a ser elaborada durante o período ditatorial, a Constituição de 1988 só foi revisada e finalizada a partir dos movimentos oriundos do PMDB. Partido que buscava a valorização dos direitos populacionais. Você sabe o que é a Constituição? É, Constituição são nossos direitos e deveres. É o principal conjunto de leis que regem aquela nação, que regem aquele país. O que são direitos do cidadão, o que são deveres do cidadão. Bom, a Constituição, ela é a lei maior que rege o Estado brasileiro. A partir dela, o legislador é, toma por base os princípios da constituição para criar todas as outras leis que a sociedade precisa para se manter em, em harmonia. Qual a sua importância? Nortear o legislador infraconstitucional... Na, na criação de todas as outras leis. Nenhuma lei pode ser contrária à Constituição, nada pode contrariá-la. Ela regula de uma forma geral todos os ramos do direito, todas as espécies de lei. Então todas as leis têm que, ser, têm que ser condizentes com o que diz a Constituição. Ao longo de toda a história política do nosso país, foram promulgadas oito Constituições. A Constituição de 1824 foi promulgada por Dom Pedro I, a segunda de 1891 apenas voltada para interesses políticos. A de 1934 surgiu com a eleição da Assembleia Constituinte. Já a quarta entrou em vigor pelo Estado Novo em 1937, sob o governo de Getúlio Vargas. A quinta, em 1946, pela República Populista, ainda na era Vargas. Já a sexta Constituição surgiu para substituir por completo anterior, que estava descaracterizada por tantas emendas, resultando no Ato Inconstitucional número 4, liderado por Castelo Branco. Em 1969, foi promulgada a sétima Constituição. E por fim, em 1988, a nossa atual Constituição, que durante o governo de José Sarney, foi promulgada no dia 5 de outubro e está em vigor até hoje. Tinha sido bem elaborada, tinha sido bem feita e se praticada corretamente realmente traz benefícios, eu acho que, bem no fundo, foi mais uma satisfação realmente a da sociedade civil. O regime militar havia acabado, então precisava-se de um governo, precisava-se de uma nova linha de orientação e a Constituição veio para isso. A Constituição possui 250 artigos, 67 emendas, sendo que 8 deles foram revogados. E seis revisões constitucionais. Ela se encontra dividida em nove títulos. O título I, um, dos princípios fundamentais, estabelece as bases políticas, sociais, administrativas e jurídicas da República Federativa do Brasil. São as noções que dão a razão da existência e manutenção do Estado brasileiro. assegura se nele que o poder está nas mãos do povo. O povo tem o poder de lutar para melhorias em nosso país. Vivendo num país democrático, a gente tem que pensar assim, é, o que significa democracia? Né? Democracia significa, pegando a origem da palavra e pela filosofia, poder que emana do povo. Né? Mas isso também é muito genérico, poder que emana do povo. Que povo é esse? Quem é esse povo? Se esse povo não for organizado, ele não tem poder. Que poder ele tem? Então nós temos uma ilusão de que democracia tem a ver com liberdade. Mas na política, liberdade sem organização e sem poder não, não significa nada. Então é ilusão pensar aqui de forma genérica, liberdade representa democracia. Não, democracia tem a ver com poder. Poder é o elemento central da política. Não existe política sem poder. E o que, que tudo isso tem a ver com a Constituição de 88? Muito. Porque na verdade... Ela, ela se tornou uma, uma constituição muito bem elaborada a partir dos elementos de organização é, da sociedade civil principalmente. O título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais destina-se a estabelecer direitos e assegura-se para todo brasileiro por meio do artigo 6 a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. A gente volta para os problemas sociais que a gente tem, é, os direitos que são assegurados, mas que nós não temos. Né, direito à saúde, segurança, educação de qualidade, direito de ir e vir, direito de se expressar. O título 3, Organização do Estado, determina a organização político-administrativa. Além disso, trata das situações excepcionais de intervenção nos entes federativos. Visa sobre a administração pública e servidores públicos, militares e civis. E também das regiões do país e sua integração geográfica, econômica e social. O título 4 define as organizações e atribuições de cada poder, poderes executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes funcionam? A Constituição fala a respeito da divisão dos três poderes. E nessa divisão dos três poderes é muito bem cumprido, né? A gente percebe que tem poder legislativo e eles alegam que são legítimos e de fato são. Tem o poder judiciário e o poder executivo. Nisso, porque é do interesse dos governantes, isso se faz cumprir. Eu não vejo alguém que é do legislativo interferindo no judiciário. Essa divisão de poderes, para mim, que está na Constituição, é algo que é efetivo. No título 5, Defesa do Estado e das Instituições, trata do Estado de Defesa, Estado de Sítio, das Forças Armadas e da Segurança Pública. O artigo 144 diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio. Mas nossos representantes sabem desse dever? Às vezes é feito, um, vamos supor, é preso um bandido, aí as próprias lei faz com que ele solte e volta para a rua. E a polícia volta a prender, aí ele volta de novo para a rua, entendeu? Porque a lei tem muita brecha, principalmente o Código Penal, para que não, a polícia não faça o trabalho real que ela tem de fazer. Porque no caso da polícia militar, ela é uma polícia ofensiva, ela não é a polícia judiciária, ela é a polícia que trabalha na rua, entendeu? A polícia de, de impacto, a polícia de presença. Não a polícia judiciária, que é a polícia civil, que trabalha mais com essa parte da lei. Aqui a polícia militar trabalha mais com o policiamento. O que precisa ser mudado né? é, no, no, no sentido é a questão da unificação das polícias e a questão de muita, muita brecha que existe na lei. Entendeu? Essas brechas que dão com que o, é, o bandido ele seja solto. O título 6 define as limitações ao poder de tributar o Estado, organização do sistema tributário, detalhar os tipos de tributos e a quem cabe cobrá-los. Esse título é que assegura aos órgãos públicos a cobrança de taxas e impostos que visam garantir melhorias, mas não é o que vemos, milhões, bilhões até trilhões de impostos. É o que o Brasil arrecada por ano e boa parte desse dinheiro é mal utilizada. Título 7. Ordem econômica e financeira. Regula a atividade econômica, bem como as normas de política urbana, agrícola, fundiária e reforma agrária, visando ainda sobre o sistema financeiro nacional. Título 8. Ordem Social. trata de temas fundamentais para o bom convívio e desenvolvimento que o cidadão deve saber. Esse título assegura que é dever do Estado as melhorias na saúde, na previdência social, na assistência social na educação, na cultura, no desporto e nas ciências e tecnologias. E é dever do Estado e da família assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade que todos os direitos postos no artigo 227 serão cumpridos. Nessas reportagens sobre educação, as soluções são claras. Verbas maiores para pagar professores, escolas construídas com segurança, bem aparelhadas tecnicamente, mas ninguém faz. Por quê? Por que, que somos um dos países com o pior sistema de educação do mundo? Quais são as causas profundas dessa vergonha? Bem, primeiro, porque a educação não traz votos. Escolinhas limpas, quem liga para isso? Mesma coisa com a saúde. São problemas de puro interesse social. E isso não elege ninguém. Obras só interessam quando dão lucro eleitoral ou lucros em roubos privados. Precisa mudar boa parte da legislação. Sistema educacional, em relação ao sistema judiciário, em relação ao sistema legislativo. Em relação à Constituição, assim ela é respeitada assim Todo aluno tem direito à escola, à educação. Mas o que não está sendo respeitado é a questão da infraestrutura, que ela é péssima, a questão dos salários dos professores, que também são péssimos. Então, deveria ter uma equidade. Né? Então, é uma educação para todos, mas também temos que ser valorizados. Título 9, Disposições Gerais, são disposições esparsas, visando sobre temáticas variadas e que não foram inseridas em outros títulos, em geral por tratarem de assuntos muito específicos. Se ela fosse realmente cumprida ao pé da letra, seria uma constituição quase perfeita? Não, de forma alguma, porque ela tem brechas, tem falhas e se ela fosse perfeita, a nossa vida seria melhor. O que tem que mudar é a mentalidade do povo, e é a participação do cidadão. Muitas das nossas leis, se houvesse participação do cidadão, se houvesse organização das, das, das comunidades, se houvesse organização e consciência da sociedade, essas leis que nós temos sendo colocadas em prática seria um salto de qualidade muito grande para o nosso país. tem graves muitas falhas. Nossa são muitas falhas. Mas, ela também tem seus lados positivos. Se, pelo menos, essas coisas positivas fossem é, cumpridas, a gente estaria melhor do que a gente está hoje, não na perfeição. Mas, se ela não fosse, pelo menos, cumprida no beat, a gente já estaria com parceria disso. Na sua tela, Senado, cheira pra todo lado.